Fala galera, beleza? Felpão aqui, hoje a dica é rapidona, vamos entrar aqui da miragem é, Eu vou mostrar pra vocês a smoke janela, é, da onde que eu faço, como que eu faço pra poder cair lá, né? Rapidão, né? Vai ser um videozinho curto, simples, um minuto, um minuto e meio, mas acho que vocês vão gostar Pra quem não sabe, essa smoke janela, ela é muito boa, beleza? Vamos lá galera, eu paro aqui, ó, tem o um lixo aqui mais ou menos, né? E você para do lado dele, aí eu ponho a mira mais ou menos aqui, ó é, Tipo aqui, ó, nessa posição aqui e galera, você taca ela, ó, eu vou fazer primeiro, pra você primeiro ver, é... tá vendo, ó, pra você ver onde ela vai cair Cai rapidão, né? tipo, ela... ela é bem simples de fazer, você não precisa ter uma perfeição exata assim do pixel, mas tem que ser mais ou menos ali, tá bom? Você vai parar aqui no lado do lixo aqui, na hora que você vai colocar a mira aqui, galera, você vai pressionar o D e um segundo depois você dá o jump throw, beleza? Ó, pressionei o D, drop throw. É, você vai meio que subir no lixo, tá ligado? E é isso que você tem que fazer mesmo. Na hora que você subir no lixo, é a certeza que você... Certeza não é certeza, né? Mas é que você, pelo menos, fez o um movimento certo, né? Agora, se sua mira tiver no lugar certo, é certeza que vai cair lá, beleza? Então, a mira, eu vou repetir pra vocês, pra vocês aqui mais uma vez. Lembrando aqui, ó... Eu pego sempre em base esse negócio branco aqui, que é da porta, né? Essa manchinha branca que tem na porta. Aí eu boto aqui a mira em cima da grade, pressiono o D e já de de throw, ó, subir aqui e a smoke na janela vai cair rapidão, beleza? Essa aqui é uma dica rápida, guys, é, eu vejo que da minhas streams, né, a galera pergunta muito como é que faz essa smoke na janela, mostra pra gente onde é que faz, enfim. Então é essa aqui é a smoke que eu uso, guys, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte agora é, pra fazer essa, essa smoke aqui na janela, beleza? Do time de vocês. Tamo junto, guys, até o próximo vídeo, falou, é nóis.